Bande Guru Pada Dandam Bhaktabindha Sri Chaitana Prabhu Bande Sri Nanda Nandanang nanda Bande Radhika Charano Dayam Samayuktam Binda Manohar वानछा कल पतरुवैश्च के पास सिंधु भवचं पतितां नंग पावोने भव ईश्वर विभू हो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुं लंघेत ग्रीन यत के पातमहंग बंदे परमा नंदमादवं ब्रिंदावितु सिद्ध भोईप्याविके स्वसचं Snavakti padedevi sotobatwee namu namaha Mukankaroti vacha lang pangung lang hetigan Jatki patamahangavande paramanandamadaband. Brenda vi tosi de bipia Nara, Yananamaskrita, Naranchaiva, Narottamam. Devim, Saraswati, Vasam, Tato Jayu, Mudira. Kishna, Katupadeshi. Gauri, gauriya Patrasha, Prakasa, Nicha. <coughs> rakta Guru, Bhakti, Jukta. Bhakti, Pramodaksh, Jagod, dhayam sadapari bhagvan mahavistudoham tithas padam sivahirinchanutam saranyam, vetatiham kano tapa lebhadhipuham bande mahapurushate charuna ravidha yat pad pallavanak vrnã nuragra Sagra saramurti saradikamai kada kipamkar Sri krishna caitanya prabhu nithananda siadvaita gadadhar sivasadihi gaura bhakta Sri krishna caitanya prabhu nithananda siadvaita gadadhar sivasadihi gaura bhakta binda. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Ajanulammitabhujaukano kanaka bodato sankirtanai kavitaro kamala shatashram Visham Varo Dijavaro Juga Dharma Palo Bandhi Jagat Priya Karu Karuna Bhataro Hare <coughs> Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Ajan lambita hujo kanoka bodhato. Sankirtano kapitaru kamula yotatsu. Visham baru, dijavaro, Bande, Jagat, Priya, Karo, Karuna Bhataro. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama Hare Sura Rama Rama Ram, Ram. Hare Hare <coughs> Namami Gangey Tava Padangajam Bhavan rupe na Ganga taranga ramani jata kalapam Gauri nirantara vibushi Nara sipurapati bhajavi shanatham. Vagi Sajusho Vadane Lakshmi Rajas Sacha Vakshashi Rajasthi Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Rama Rama Hari, naítao, mano me tabo kathaas bhikunthana. Naítao, mano me tabo kathaas bhikunthana. Sampriyate durita dushtham sa kama turam harsha shoko vaiyishanar tam tasmin katham tabagatim gatim vimisaam idina tasmin katham tabagatim gatim vimisaam idin me katha sampriyate durito dush tamasa Kamaturam tūraṁ harsha-soka-bhaiya-iṣa-nārtaṁ tasmīn-katham bhimi Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupāda. Paramahamsa Jagat Guru, Guru Universal, disse, Existe somente uma única maneira para uh, se comunicar com o Mundo Transcendental. Gaudiya Goshtipati Sri Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Goswami Prabhupada, Paramahamsa Jagat Guru, disse, não existe nenhum outro modo para se conectar com o Universo Transcendental. Existe somente uma única maneira para entrar em contato com o Universo Transcendental. Isso significa tomar abrigo no Aprakrita Shabda Brahman, no Vani Brahman, no Conhecimento Eterno. Aquele é necessário, é vital, tomar abrigo no Conhecimento Eterno. Sem isso não podemos alcançar o Senhor Supremo. Quando um bebê nasce, talvez vocês já tenham visto, quando um bebê está é, nascendo. Todos os sentidos deste bebê não estão totalmente ativos. Os olhos ainda não estão conseguindo enxergar direito. Os olhos parecem que estão vazios. Ele não consegue falar. Ele se mexe, ele se locomove de maneira muito rudimentar. Ele é um bebê. Mas, Ele responde para quando você faz som, quando você chama Ele. Ele responde, se você bate palma, ele, ele procura a fonte do som. Esse é um arranjo do Senhor Supremo. O Senhor Supremo, pessoalmente, arranja, faz com que isso aconteça dessa maneira. E o que nós temos que aprender disso? Quando nós nascemos, o nosso órgão da audição, já vem ativado, de certa maneira. É um arranjo do Senhor Supremo. Então, mesmo que seja impossível entrar em contato com o Senhor Supremo, com o universo transcendental, com a Prácrita Jagat, mesmo assim, Bhagavan, Shri Krishna, reserva ah, algo, que se alguém escuta a verdade absoluta, escuta de maneira perfeita a descrição deste universo transcendental, desse aprakrita-jagat, ah, mesmo que ele não entenda completamente, ele só ouça o som ligado a isso. Se este som for realmente transcendental, seguramente aquela alma condicionada vai reagir de alguma maneira. Vai haver uma reação positiva espiritual. Por isso, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, o obstáculo não é a língua. O Harikata é Harikata mesmo assim. A linguagem não é uma barreira. Ela não é o problema. Porque através da linguagem, se eu consigo entender o Senhor, então, o Senhor Supremo, então o Senhor Supremo ah, estará sob o meu controle. Se eu consigo enxergar o Senhor com os meus olhos, se eu consigo falar sobre o Senhor de maneira perfeita, ele se torna um objeto do meu desfrute. Mas isso não é possível. Então vamos tentar entender o que está escrito no Bhagavatam que nós não conseguimos nem pronunciar os santos nomes do Senhor. Se você tentar chamar Krishna, você não consegue. Porque agora nós pronunciamos sons materiais. Krishna Nama, Krishna Dama, Krishna Sarupa, Krishna Kata. Nós não podemos realizar nada disso automaticamente, aplicando simplesmente nossos órgãos dos sentidos. Compreender Krishna, a existência de Krishna está além dos sentidos materiais, dos limites deste universo. Quando todos os órgãos dos sentidos querem servir o Senhor Supremo, querem dar uma resposta positiva. Seus órgãos dos sentidos estão respondendo. É por isso que às vezes você vê uma moça bonita passando, porque os seus, você ouve uma música, porque os seus órgãos dos sentidos estão respondendo. E os seus órgãos dos sentidos, eles vão dar respostas positivas. Então, quando você realmente tem uma resposta positiva, espiritualmente positiva, dos seus órgãos dos sentidos, você vai querer ouvir o Harikata, olhar para a Deidade do Senhor. Antes disso, você não consegue alcançar a, a compreensão plena do Harikata. A língua não é algo científico, na verdade. Ela tem limitações, a linguagem tem limitações. Se, estiver, se houver um, um, um Harikata em Bengali, nós podemos mesmo assim escutar esse Harikata, mesmo sem compreendê-lo, porque o Harikata é a língua do coração. O Harikata é a língua do coração. Não é uma língua do corpo, dos órgãos, dos sentidos materiais. É a língua do coração transcendental. Uma pessoa que seja muda e surda, ela não pode falar nem ouvir. Imagine uma pessoa que esteja nessa condição e que seja também miserável, que nunca tenha comido um doce na sua vida. Se você der para ele um doce, der para ele na mão dele, tome, tome, coma, ele não vai poder falar, ele não vai poder expressar, ele não vai poder ouvir. Mas você vai, você vai observar pelo rosto dele que ele está desfrutando aquele sabor. O rosto dele vai expressar esse desfrute, esse prazer. Mas ele, porque ele não pode falar, porque ele não pode escutar, de alguma maneira ele vai desfrutar esse doce maravilhoso de, de uma maneira muito forte e é por isso que Narutama Dastakur em Manipura, faz Kirtana em Bengali, mesmo estando em Manipura e todas as pessoas choram. Narutama Dastakur está batendo ali nas cártalas cantando Kirtana, em Bengali, em bengalês. Você conhece esse kirtana, não? É um kirtana conhecido. É da dos Vaishnavas. nós devemos fazer isso. Com o aparecimento dos Vaishnavas ou desaparecimento, nós temos que cantar este kirtana. Eu de Eu de eu gostaria de bater minha pedra contra uma pedra e quebrar a minha cabeça. Por, por conta da dor de separação, contra a dor da separação do santo, porque minha vida não tem mais sentido. Sem os Vaishnavas, onde está o Vaishnava? Onde está o Senhor Supremo? Onde está a Goranga? Mas as pessoas, Manipuri, não têm ideia. Não têm conhecimento sobre o Bengali. O Bengali, eles não sabem. Mas por que eles estão chorando, não sabem. Todos os Então, as pessoas lá em Manipura, eles choravam sem they saber por quê. Por que, que eles choravam? Não somente eles estavam chorando. Os pássaros e os animais também estavam chorando. Durante o Kirtan de Narutama Dastakur, até os animais choravam de emoção pelo Senhor, pela devoção de Narutama Dastakur. Os animais, os pássaros, eles também se comoviam e as pedras uh, desejavam derreter. Eu sei que você não acredita. Mas eu posso mostrar para vocês que existem pedras que foram derretidas. Existem as pegadas de Krishna né, sobre pedras que derreteram por conta da presença e o do toque dos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso é chamado de Harikata-kirtana. É Harikata Ou seja, o Harikata e o Kirtana verdadeiro têm esse poder de derreter as pedras. Alguns anos atrás eu estava discutindo sobre Venugita. Venu-gita. Não sobre o Gopi-gita antes, sobre o Venu-gita. No Krishna Balarama vamos até a floresta. E todos os vaqueirinhos seguem Krishna Balarama cantando. Balarama, Krishna, Bhagavad Gita, e Dari, então quando Shri Krishna, Bhagavan e Balarama estão entrando na floresta, eles cantam este bhajana, eles gritam. Eles, cantam, gritam, eles gritam, eles gritam por Krishna, mas não é um grito material, você gritam e, você sabe, é um grito material, mas ele faz material material, se você grita na matéria, é intolerável. mas se você grita o nome de Krishna, é, isso é um som transcendental, se você está com o coração purificado. Então, os pássaros, os animais, os bezerrinhos, o bezerro está bebendo leite do seio da, da mãe-vaca, de Gomata. Imediatamente, o som da flauta de Krishna, Vamsi Vani, chega dentro dos ouvidos desse bezerro e ele para de beber leite. E quando vem esse som, hum. Ah, que relação acontece, as almas se, são capturadas por esse som. Esses animais não sabem distinguir o que é o bem e o mal. Mas, ao ouvir esse som transcendental, ele reage de tal maneira como se a amritarasa, como a emoção do néctar, Os ouvidos da vaca se tornam como um copo para beber esse néctar. Elas usam aquelas orelhas da vaca como um copo para colher essa emoção e beber esse néctar. Quando o som da flauta de Krishna vem, todos os animais ficam petrificados. Estão ali os passarinhos comendo frutas e flores. Mas quando o som da flauta de Krishna começa, eles se tornam como estátuas. Você não diria que é um pássaro vivo. Parece um desenho, uma escultura. É assim que é descrita a hiper-excelência do Harikata, do Harikirtana. Pois o Harikata também é o som da flauta de Krishna. O verdadeiro Harikata é o eco da flauta de Krishna. Isso não é um brinquedo. Harikata é a Harikata é o código, a língua em código do coração. E às vezes há uma troca de amor. Talvez você tenha alguma experiência prática. Por exemplo, quando um animal de estimação, a vaca, o cachorro, como que eles sabem que você o ama? Eles podem realizar, o meu, o meu dono me ama, eles também choram. Eles também choram quando o dono não está lá. Então, é um fato seguro que eles entendam esse amor. Muito bem, o Harikata é a língua transcendental do amor, porque ele está cheio de amor. Eu já disse isso antes. Que Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a dar Harikata no sul da Índia, em Bengali. começou a falar Harikatha em, em Bengali no sul da Índia no lugar de Raya Ramananda na cidade de Raya Ramananda ali ele começou a dar Harikatha para Padabatsidanta ele está falando em então, depois de um certo tempo, alguns bramachários disseram, ah, você está dando aula em Bengali, mas eles não entendem Bengali. E falaram, não estou falando em Bengali, não estou falando em Hindi, não estou falando em inglês, não estou falando em, em Tamil, estou falando Harikata. A sua capacidade de absorção do Harikata vai aumentar no curso do seu é, do seu ouvido. Automaticamente, a sua capacidade de capturar esse som vai aumentando. E quando você alcançar um nível muito elevado, quando você, ver o harikata, você, também vai, quando você ouvir o Harikata, você também vai ver o Harikata. Numa uma forma sutil, você vai ver o Harikata. O que significa ver o Harikata? Você vai ver o objetivo desse Harikata, você vai ver o segredo dentro desse Harikata. Isso é uma especialidade. A sabe Sabda Brahma, o som transcendental, ele tem um poder, ele manifesta tudo aquilo que ele toca, que ele pronuncia, Então para o som transcendental, não há diferença entre a coisa e o som e o nome da coisa. Quando você alcança esse poder de devoção, você vai ouvir o Harikata e ao mesmo tempo você vai ver o Harikata, você vai ver o objeto do que está sendo pronunciado, existe uma mágica escondida no Harikata se você avança espiritualmente você alcança esse nível Harikata não pode ir em vão nunca, nunca é uma coisa vã mas lembremos que Pará Maharaj chora chora para nos ensinar Pará Maharaj diz ó oh, oh Bhagavan ele fala a esse avatar de Krishna Nishimha Deva Diz minha mente contorcida. Ela não consegue se estabelecer, se fixar em nada. A minha mente suja corre de um lugar para o outro. Porque a mente, nós já explicamos. A mente é feita dos cinco elementos materiais. Não, perdão, o corpo é feito dos cinco elementos materiais. Mas existe um corpo sutil. Man, buddhi, chitta e arrancar. Então, a mente, o intelecto, o foco, a concentração, a consciência oh, e o ego. Isso é chamado de corpo sutil. Juntos, esses elementos sutis são chamados de corpo sutil, de corpo astral, diriam no ocidente. Então, este corpo sutil, eles têm respectivas funções. Cada uma dessas componentes do corpo sutil, eles têm funções específicas, como chitta. Você olha para alguma coisa, você sente uma atração, como uma câmera, a câmera está capturando algo, não? O seu coração ele tem um cheater, ele tem uma capacidade de tirar uma fotografia, ah, que mulher bonita, que homem atraente, ele, ele, o seu coração ele consegue focalizar algo e essa fotografia, essa informação é transmitida à mente. Show his mood. E a mente, ela tem essa, esse humor, esse andamento a mente, instável, porque a mente, a mente vai eh, nos dar a oportunidade de tomar uma decisão, <coughs> ir na direção do que nos atrai ou uh, sair dali, <coughs> ou, ou tocar ou soltar, all, pegar alguma coisa ou não pegar alguma coisa. Se você sente atração por alguma coisa, você vai ter que decidir se você vai naquela direção ou não. E o seu cérebro, ele vai decidir isso. É ele que vai dizer, a inteligência que vai dizer, ele vai dirigir. A inteligência vai dirigir isso, pegar ou não pegar. Se você for desse lado, você vai receber esta experiência. Se você então, a inteligência que vai dizer se você pode pegar alguma coisa ou não. Ela vai dirigir esse impulso que a mente vai traduzir como atraente ou não atraente. Não, a mente vai dizer: isso me interessa ou não me interessa. E a inteligência vai pegar, vai te dizer: você pode ir na direção disso ou não. Então, e depois existe o falso ego. Esse falso ego ele pode ser convertido num ego positivo. Agora, na condição que nós estamos, ele é um ego material. Mas sem um ego, sem uma identidade, como é que você viveria? Se você não consegue entender que você é algo, que você é um indivíduo, nenhum animal consegue viver. Então, isso é um produto que Deus nos dá. Né? A capacidade de entender que nós existimos, esse é o ego, que nós temos esta forma, seja ela qual for. Mas o Vaishnava é capaz de transformar essa sensação, essa capacidade inerente à vida, ao corpo material, em algo positivo, em algo transcendental. Então, esse corpo sutil, que é dividido nesses diferentes níveis, como Maharaj explicou, a mente, a inteligência, o foco e o ego, cada um deles tem uma função. E Pralada Maharaj diz, a minha mente ela é instável, ela corre de um lugar ao outro, eu não tenho, ninguém pode me ajudar, diz Pralada Maharaj. Existe somente uma maneira, de ouvir o Harikata, mas a minha mente flutua, minha mente é instável. Eu sei, por conta das escrituras, que existe uma única maneira de entrar em contato com você, Krishna, diz Pralabha. Mas o Harikata e o Kirtana não conseguem penetrar no meu coração. Se alguém ouve o Harikata, ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Então qual é a utilidade disso? Se você ouve o Harikata e deixa ele sair pelo outro, o outro ouvido, ou seja, não aceitando, não colocando em prática, então qual é a utilidade desse Harikata? Você está desperdiçando isso. Então, para lá Maharaj vai dizer: Eu não gosto de ouvir o Harikata. Diz para lá minha mente é distraída. Ele está falando do ponto de vista de humildade, não? Mas é a única maneira, diz para lá de Maharaj, para chegar até você para alcançar o Aprakrita Jagat, o universo não-material. Minha, minha mente está sendo chutada por maya, ela é manipulada por maya. Eu sou o anti-sábio, diz Pralada, eu sou assado. Anti-sábio, anti anti-sábio, diz Pralada. Eu sou, tudo me perturba. Maya está sempre me manipulando, me chutando, como se eu fosse uma bola. E eu vou na direção da matéria porque ela me chuta naquela direção. KAMATURAM HARSUHAGAYSHA NATAM TASMIN KATAM TABGATIM BIMISAMI DINAM TASMIN KATAM TABGATIM BIMISAMI DINAM Então, Pallad maharaj pronuncia este verso e diz esta é a condição da minha mente KAMATURAM KAMATURAM KAMATURAM a minha sede não tem fim. A minha sede uh, material não tem fim. Atur tem um significado também em Bengali significa doença. Kamatura significa o meu desejo de desfrute da, da, da luxúria. O que, que significa luxúria? Meus olhos querem ver coisas bonitas, meus. Minha boca quer desfrutar coisas boas, isso nos coloca numa situação terrível. Nós estamos, na verdade, intoxicados, doentes, de tanto querer prazeres. E às vezes, por conta da ilusão, às vezes eu dou risada e às vezes eu choro. Às vezes eu me lamento. Essa é a condição das pessoas materiais. É por isso que eu falo em voz alta, me diga, me responda, deixa eu ouvir a resposta, diz para Lada, como alcançar teus pés de lótus. Como é que eu posso ir até você? Como que eu posso procurar teus pés de lótus? Então nós não podemos imaginar que esse aprakrita, Shabda Brahman, que esse som eterno, espiritual, esteja em todos os lugares. Ele não está soando em todas as esquinas. Nós só podemos ouvir esse som de uma fonte fidedigna. Eu posso discutir isso amanhã. Mas já quero dar uma introdução sobre esse assunto, diz Shambhava. Bhagavan Krishna fala com o Udava. Então, ele vai dizer... O que ele está dizendo? Por conta da destruição desta natureza. Muito bem, existem destruições simultâneas, ou melhor. Destruições acontecendo a cada fração de segundo. Você não percebe. Você olha para o seu rosto no espelho todos os dias. Você não percebe, mas se você olhar para você hoje e daqui a 10 anos, você vai ver a mudança no seu corpo. Mas você não consegue perceber. O seu corpo está sendo destruído. A matéria é destruída. Ela se transforma ininterruptamente. Tudo que está ao seu redor. Mas você não consegue enxergar isso. Uma destruição diária, a destruição acontece na matéria ininterruptamente, diariamente. Então nós podemos falar também de um outro tipo de destruição. Nós já explicamos. A vida do Senhor Brahma, que como ela é, quanto ela dura, então como é o dia e como é a noite do Senhor Brahma, o cálculo do tempo para o Senhor Brahma é quase impossível para nós. Mesmo que a gente calcule isso, a gente não realiza o que significa ter uma vida com essa medida. Muito bem. Nesse tempo, nessa medida, dentro do dia do Senhor Brahma. A duração do dia do Senhor Brahma, a duração da noite do Senhor Brahma, são gigantescos. Então, no dia, enquanto o dia do Senhor Brahma está acabando, então também acontece uma destruição, uma pralaya. Está explicado isso nos Vedas. Lembre-se quando Mahavishnu, Karuna Dakashai Vishnu, ele é a razão de todos os universos, dos 10 elevados a 60 universos. Porque de cada um dos seus poros se manifestam ah, Bramandas. E a alma condicionada não conseguem não consegue calcular isso o cérebro finito material não consegue ter uma dimensão real de tudo isso está descrito no Brahma Samhita, o Mahavishnu, de cada um de seus poros sai um universo inteiro. Com a sua exalação a criação se manifesta, com a sua inalação a criação dos universos implode, ela é absorvida de volta para dentro deste corpo transcendental do Mahavishnu. E quando cada uma dessas bramandas desses universos se manifestam, o reflexo do Mahavishnu penetra essas, blama, essas bramandas. Kshiro Dakashevishnu, Garbo Dakashavish. É o Vishnu dentro do útero. Kshiro Dakashevishnu é o Paramatma. Então, ele está dormindo no, na água desse útero. Garbo significa útero. Então, nós não temos tempo de explicar agora. Então, do umbigo do Sr. Vishnu, uma, lotus, uma flor de lótus brota. E essa flor de lótus, enquanto o Sr. Vishnu está dormindo, o Sr. Brahma acorda e calcula quem sou eu, de onde eu vim, qual é a razão pela qual eu estou aqui. Ele não consegue entender. Ele se pergunta quem sou eu. De onde eu vim? Não sei. E o Sr. Brahma, ele vai penetrar este um, umbigo, este cordão umbilical, este, que é o, o caule dessa flor de lótus. Ele desce profundamente e sobe de volta por esse cordão, por esse caule e ele não encontra a fonte. O que fazer? Em determinado momento, o Sr. Brahma ouve uma voz tapa, no tapa, éter, Tapa, Tapa. Faça austeridades. Controle sua mente. Pelo desejo do Senhor Supremo, o, o Sr. Brahma pode realizar que este som está pedindo para que ele faça autocontrole, para que ele pratique um autocontrole. Se eu me concentrar em mim mesmo, todas as razões, todas as explicações se manifestarão. Então, ele entende que ele precisa parar de ficar agitado, de querer ir de um lugar para o outro. Eu preciso me concentrar em mim mesmo, porque não existe mais ninguém aqui, diz o Senhor Brahma. Então, quando ele se concentra em si mesmo, começa a fazer essas austeridades, automaticamente o Senhor Supremo se satisfaz e o senhor, o senhor Vishnu começa a falar com ele. Em primeiro lugar, ele é iniciado pelo Senhor Supremo. A primeira coisa que acontece é que o Senhor Supremo inicia o Senhor Brahma. Ele dá para ele o cordão, o cordão bramínico da iniciação. Ele vai dar poder e misericórdia ao Senhor Brahman. Agora você vai poder realizar tudo. Através do seu esforço você não pode realizar nada, mas agora eu estou lhe abençoando. Eu vou lhe dar poder para que você realize tudo que é necessário. At conclusão. conclusion. It que not é a primeira luta, não é que é a segunda luta. A primeira luta, a primeira luta, a segunda luta, a segunda a tattva secreto, que são transmitidos nesses versos finais, dizem que, que se você se estabelece em Bhagavatam Tattva Vigyan, no conhecimento espiritual perfeito, se você uh, se focaliza nisso sem, sem considerar nenhum terceiro objeto, nenhuma outra questão paralela, neste caso, você você vai alcançar a satisfação interna a satisfação espiritual if you hazard maharaj se você if brahma all so maharaj Maharaj está explicando que Krishna promete isso. Se eu colocar você, ah, se eu colocar todo mundo numa posição de desfrute, eu ouvi dizer de Shambhava que nos Estados Unidos tem um lugar exclusivo, mas que as pessoas pagam muito para entrar nesse lugar. E eles desfrutam qualquer coisa. O que quer que eles queiram. Eles se tornam como cães e chacais. Eles não são mais seres humanos. Eles só parecem seres humanos. Eles desfrutam sem parar. O que quer que eles queiram. Eles se tornam como animais. Se eu colocar você nessa condição, Quanto tempo você mantém o um caráter? Se você for num lugar onde tudo é permitido, onde as pessoas gastam milhões para uh, uh, satisfazer todos os seus desejos, quanto tempo eles conseguem manter um bom caráter, um bom comportamento? Mas o Guru e o Vaishnava, se você colocar eles mesmo num prostíbulo, eles continuam os mesmos. Porque a condição dá uma condicionada é nada diferente daquele que recebe a misericórdia. Então o Brahma. Ele pode sentir alguma, alguma perturbação. Por que o Guru Vashnava nunca uh, gosta de política? Porque a política é muito contorta e o coração dos Vaishnavas é muito limpo. Eles preferem levar a vida seguindo o desejo do Guru dos Vaishnavas, do Senhor Supremo Prabhupada Bhakti disse várias vezes, Bhakti é a função natural da alma. Portanto, não existe nada mais fácil. Nada é tão fácil quanto Bhakti, mas ninguém consegue fazer Bhakti. A ah, Maharaja é tão difícil. Nós estamos chorando e dizendo que Bhakti é algo muito fácil. Não existe nada tão fácil quanto Bhakti. Por conta da magia de Maya, Bhakti se torna difícil. As pessoas querem relaxar, viver de uma maneira tranquila, fazer bhajana, mas eles querem relaxar mas eles não sabem que relaxar e fazer bhakti não, não, não podem ir para o mesmo lugar. E o que falar do serviço no mundo transcendental? No mundo material, se alguém quer acumular conhecimento, conhecimento profundo, tal pessoa vai ter que cortar seu desfrute, vai ter que parar de fazer Desfrutar. porque se uma pessoa está ocupada buscando conhecimento, ele precisa parar de desfrutar tanto assim. Hein? Você tem que usar seu tempo para acumular conhecimento. Isso está escrito no Niti Shastra, de Shanakya Pandit. Quando nós éramos estudantes, nós acordávamos às quatro para estudar até às nove, antes de ir para a escola. Agora, temos que acordar antes disso. É eles querem aprender algo, eles têm que dar energia para isso, eles têm que se dedicar para isso, não é tão fácil. Não é que você vai trapacear as pessoas e vai conseguir ter conhecimento. O que quer que seja que você queira estudar, física, matemática, você tem que dar energia. Mas se você dá energia para bobagens, para qualquer outra coisa, você dá energia para qualquer outra coisa, como é que você vai aprender? Aqueles que estão praticando futebol, eles praticam o dia inteiro. E aí eles desenvolvem um treino, uma capacidade. Veja que vida, nem sonho. Mesmo nos sonhos eles jogavam futebol ou qualquer que seja. E finalmente eles chegam até a Copa do Mundo. Ou a Olimpíada. Não é tão fácil se eles não se dedicarem. Então, na nossa infância, nós aprendemos o quê? Se você quer se tornar uma pessoa que tem conhecimento, se você quiser aprender muitas coisas, você tem que diminuir seus privilégios, seus confortos, seus desfrutos. Mas se você quer, então, o contrário, desfrutar, então você não vai ter que cortar o seu aprendizado. Isso é assim, até no mundo material, a gente tem que dar muita energia para aprender coisas materiais, não é? E o que falar do mundo transcendental? Você já ouviu o nome de Vidya Sagara? Ele era uma personalidade materialista, mas, nesse ponto de vista, nós poderíamos dizer que ele tivesse sido um professor de Bhaktivinanda Thakur, Vidya Sagar. Mas Bhaktivinanda Thakur poderia ensinar uh, uh, uh, Vidya Sagar. Vidya Sagar é um intelectual indiano que era professor de Bhaktivinoda Thakur. E ele é famoso por ler interruptamente, até de noite ele lia. Ele pendurava um gancho no, no, no teto e ele, a, ele amarrava a cica do cabelo nesse, nesse gancho. E quando ele dormia, quando ele caía no sono, o gancho puxava o cabelo dele. Ele acordava de novo e continuava lendo. Você não sabe? Não, isso não é mentira. Você pode procurar buscar a vida de Vidyasagar. Como que ele ficou tão um, um, um pandita tão excelente, tão conhecido, um erudito tão famoso? Ele queria fazer uma mistura, um, uma bebida, uma solução. Ele queria fazer uma bebida de da gramática Sanskrit. Ele queria beber aquilo de tanto que ele tinha avidez em aprender. Então, a gramática de Panini, a gramática sânscrita, e foi estudada por um, por, um, por um estudante famoso que estudou 18 anos a gramática sânscrita, escrita por Panini, que é o primeiro intelectual que coloca o sânscrito numa gramática. Ele é abençoado pelo Senhor Shiva para fazer isso. Se essa pessoa estivesse querendo desfrutar e de, de repousar, como é que ele poderia usar esse mesmo tempo para tentar desvendar a gramática do sânscrito? Então, é verdade este mantra. O Brahma, ele diz, meu Deus, ele vai ter que fazer, é, é, ele vai organizar a criação. E a criação dá ao Brahma uma grande dor de cabeça, pois ele vai ter que ser responsável por todos os níveis de existência. Mas o Senhor disse, você vai ter que ser isso, você vai ter que fazer isso, porque eu estou te dando essa ordem, você é meu servo ou não é? Ontem eu disse, o que, que o Sevaka faz, o que, que o servo faz? Muito bem, lembre-se do que Maharaj disse ontem se nós tivermos uma incompleta uma, uma, uma, uma compreensão do que é o serviço, do que é servir. Não é uma questão mecânica só limpar a cozinhar cozinha, lavar. O verdadeiro significado de, ser, de servir é levar adiante a ordem do mestre. Esse é o primeiro passo. Você tem que levar adiante a ordem do mestre, não é uma questão mecânica. Se você não obedecer, se você não satisfazer o coração do Vaishnava, você não está servindo. Shila Vishvanata, Shakra Thakur está. O Maharaj vai estar, está mencionando que ele está dando radikata em hindi e em bengali e que numa dessas aulas ele vai explicar uma coisa que ele tocou agora, que ele mencionou aqui. Quando o Guru Vaishnava te dá uma ordem, nunca diga, como é que eu vou conseguir fazer isso? Naquela ordem existe um poder, está imbuído um poder. Eu sou o exemplo, você pode não saber, mas eu, mas eu sou o um exemplo. Eu sou um tolo, eu sou o idiota número um. Eu sou o tolo número um, diz Maharaj. Mas os parikramas... não, perdão. Todos esses Vaishnavas que Maharaj está citando agora. Bhakti Balabatirta, Goswami Maharaj, Bhakti Vigena Bharati Maharaj, Dayananda Baba, Satya Govinda Maharaj, todos eles me davam ordem. Fale, Harikata. Eu não sei quê. eu sou um tolo, mas eles me davam ordem de fazer isso. Eu falei, como é que eu vou falar, Harikata? Eles me deram ordem. Por que, que eles me deram ordem? O que eu sou hoje, você descobre que eu estou dando Harikata. Mas não é pelo meu poder. O que eu sou hoje vem da, da misericórdia, da bênção deles. Eles são os responsáveis. E esse humor deve estar constantemente no meu coração. Então assim eu me torno um bom devoto do Senhor, um devoto perfeito. Se houver ainda um falso ego dentro do meu coração e o meu coração se contamina com isso, eu não vou poder pronunciar mais Harikata. Então, o Brahma não pode dizer para Krishna, olha, essa criação é muito complicada, eu não vou fazer. Porque é uma ordem de Krishna. Você vai ter que levá-la adiante. Porque você se lembra, no décimo canto, quando Indra Maharaj, o rei dos céus, quis fazer criar problemas em Vrindavana. Lembrem? Quando Indra interfere nos passatempos de Krishna pela sua própria audácia, ele quer destruir o Brajadama. Quem é você que quer perturbar Braja Vrindavana? mas todos os esforços de Indra fracassaram, chegaram ao zero, e aí ele entendeu, existe algo especial, eu pensei que fosse um menino, um vaqueirinho, mas ele é o Senhor Supremo, como é possível que uma, uma chuva de destruição, trovões, nada tenham abalado essa, essa localidade por conta do poder desse, desse Krishna, desse menino? nada criou um problema para eles Brajadama estava sendo protegida pelo Senhor Supremo então naquele momento Bhagavan Krishna vai dar uma bronca em Indra Indra pensou quem é? Esse Krishna, ele é um menininho vaqueirinho. que que que audácia ele quer parar a minha adoração? Ele faz com que as pessoas parem de me adorar. E Indra diz coisas terríveis contra Indra diz coisas terríveis contra Krishna, achando que ele é um ser humano comum ele é um menino da matéria como ele tem coragem de fazer convencer os Vrajavasas de parar de me adorar e Indra tentou enfrentar Krishna e tentou destruir toda a Vrindavana finalmente quando ele realizou eu cometi um grande erro fiz uma grande ofensa ele vem se joga aos pés de lótus de Krishna e diz, eu cometi um erro, eu cometi um erro, o Senhor Supremo diz, vá e obedeça as minhas ordens, vá e obedeça as minhas ordens, não tente expressar esse tipo de audácia, obedeça o que eu estou lhe dizendo, essa é a sua função, é algo natural, não é? Krishna é Deus. O Senhor só pode ser controlado por prema, por amor puro. Isso é possível, mas isso não está sendo distribuído em todos os lugares. Geralmente, nós temos nós aqui é carregar as ordens do Senhor. Se você não está pronto para entrar no controle de de Bhakti, de de Marga, da Bhakti que segue as regulações, você nunca vai avançar. Primeiro você tem que regular todos os órgãos dos seus sentidos. Isso é algo básico, você não vai conseguir alcançar Raganuga Bhakti sem trilhar o caminho de Vai Bhakti, Bhakti, da Bhakti regulamentada para os iniciantes. Então Maharaj está falando novamente dessa destruição. Existe Naimitika Pralaya, ou seja, quando a duração de vida do Brahma acaba, então existe uma destruição total deste universo, que vai desmontar as coisas materiais, levá-las de volta ao estado de elementos, e os elementos vão implodir um para dentro do outro, como Bhakti Pramod Prigaswamaraj falava de um guarda-chuva que abre e que fecha. Muito bem. Mas a cada fim do dia do. do, do do Senhor Brahma, a cada fim de dia do Senhor Brahma existe uma pralaya provisória, Maharaj eh, está corrigindo, prakriti pralaya é aquela do final, do final da vida do Senhor Brahma, depois dos 100 anos, mas no final de um dia do Senhor Brahma, quando ele vai dormir, existe uma naimítica pralaya, então Maharaj eh, tinha invertido os nomes agora ali, Fez uma correção. Então, no final do dia do Brahma, existe uma naimítica pralaya. Muito bem, o senhor deu uma ordem para o senhor Brahma. O senhor Brahma promete a ele. Eu sei que não é fácil criar, controlar a criação, ele diz para o senhor Brahma conta dessa responsabilidade da criação, você não vai sentir problema algum. O Brahma é abençoado dessa maneira. Se você se estabelecer no Tata Siddhanta, naquilo que eu te digo, se você se estabelece no Bhagavatata Vijnana, no conhecimento eterno, nenhum problema vai perturbar a sua mente. Essa é uma benção que Krishna dá ao senhor Brahma. Se você vai se estabelecer se no Tata Siddhanta, com dedicação total. Sem desviar a sua mente, você vai focar a sua mente no um serviço a Krishna, você pode ter atividades paralelas, mas todas elas têm que ser para servir Krishna. E quando você estiver focado nessa meditação, nos pés de lotes do Senhor, mesmo que você esteja cuidando do mundo material de toda a criação, de todos os detalhes da criação, eu sei que são complexos, diz Krishna para ele, mas mesmo assim você não vai se sentir perturbado com isso. Essa é a promessa que Krishna faz ao Senhor Brahma. Então, no começo desta aula, Maharaj pronunciou este verso. Então, está escrito por conta da destruição da criação material, todo conhecimento não, será, mas, não estará mais disponível, não é que o conhecimento eterno desapareça, ele não é mais disponível enquanto acontece a destruição, Mahakal significa o grande tempo, a chakra, a, a rotação do tempo eterno, a órbita do tempo eterno. Quando o Senhor Supremo está dormindo sozinho, o tempo material não existe. Hum, o tempo, o material, só existe aqui. O Senhor, o Senhor Supremo vai dizer Esse ensinamento dos Vedas não é disponível quando a criação acaba, depois da destruição do universo. Então Krishna vai dizer, eu tive que conversar diante do Brahma, eu tive que dizer ao Brahma, mais uma vez. As mesmas coisas que Krishna vai pronunciar no Bhagavad Gita. Ele tinha explicado ao Brahma. E depois ele vai repetir isso para o sol. Não é que ele vai repetir para o Sr. Brahma, ele conta, ele diz esse conhecimento do Bhagavad Gita para o Brahma e depois ele pronunciou o mesmo conhecimento para o Sol e depois para o Manu, para Iksvaku. Está explicado isso no Gita. E Arjuna pergunta, como que eu posso acreditar que você deu esse conhecimento? A Suryadeva. O Deus do Sol existe há muito tempo. Você nasceu há pouco tempo, Krishna? Você nasceu ontem? Como que eu posso acreditar? E Krishna fala, eu sei que você não consegue entender. Eu e você nascemos milhares de vezes. O meu, meu nascimento é só uma brincadeira, um passatempo. Mas o seu nascimento não é assim. Você nasce por conta do karma, mas o meu nascimento não é igual ao seu. Krishna diz para Arsuna. Surya deu esse, esse conhecimento a Manu e depois Manu deu a Ikshvaku. Uma coisa é verdade. Uma coisa precisamos entender. Quando o Senhor Supremo fala dessa maneira. Este conhecimento está ligado aos Vedas. Mas durante o início da criação não tem ninguém lá. Não posso colocar, guardar o conhecimento, botar, botar 10 quilos de conhecimento escondido aqui. Porque o conhecimento não é visível. O conhecimento é possível, se eu entender que há um diálogo, se alguém há uma explicação, o conhecimento passa através dessa explicação. Você não pode pegar o conhecimento como um objeto. não posso despejar 10 quilos ou 10 litros de conhecimento em cima de você. O conhecimento é algo sutil. Ele precisa ser absorvido aos poucos como disse Maharaj no começo da aula, através da audição. Se você conseguir absorver o que eu recebi do meu Guru Varga, se eu puder dar isso para você, ainda assim, assim sim o conhecimento é transmitido. Como uma mágica, um passe de mágica. Se eu perguntar para você, eu vou fazer uma charada, um enigma para você. Qual é o objeto que eu der, quanto mais eu, eu dou, mais ele aumenta. Se eu dar, esse, por exemplo, esse pedaço de madeira para alguém, eu fico sem ele, não é? E qual é o objeto, o objeto que quanto mais eu distribuo, mais ele cresce? Ele é o conhecimento. conhecimento é algo que quanto mais você o distribui, mais ele cresce. Esse é o conhecimento, ao distribuir o conhecimento, você não perde nada, a distribuição do conhecimento, distribuição de Bhakti é algo muito especial. Então, com a ajuda deste verso, nós podemos entender isso que é algo muito importante. O Senhor Supremo, Ele quer manter a sucessão Pava discipular, o Shrota Parampara, o parampará que se mantém vivo através da audição deste conhecimento, da transmissão através da audição do conhecimento. O Senhor não quer que alguém no meio quebre essa, esse conhecimento. Ele não deseja isso nunca. Que alguém de propósito faça uma política e quebre a, o fluxo do conhecimento e faça tudo sujo, mas esse tipo de pregação está acontecendo. Por quê? Porque a pessoa que está manipulando os outros, ele pensa, se eu colocar você sem conhecimento, eu posso manipular você. Por que eu vou dizer a verdade para você se eu posso manipular você? Isso é que as pessoas pensam hoje em dia, é bom que você não saiba, ah, que bom que você não sabe tudo, me dê seu dinheiro. Isso não é pregação? Kind of Prabhupada, never to Prabhupada nunca quis esse tipo de pregação. Prabhupada Bhaktisiddhanta jamais quis esse tipo de pregação. Why, e é por isso que, a antes de mandar, to, you know, America, Russia, Europe, mandar alguém, algum seu discípulo sending, no Ocidente, antes de mandar alguém no Ocidente, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada so quis. Estabelecer muitas coisas. Prabhupada Abhakshinita quis treinar todos com muito cuidado. Oh, meu querido, você vai para esse país, para aquele país. Amanhã eu vou falar sobre isso. Antes de mandar um discípulo para a Europa, para, o, para a América, Prabhupada queria estabelecer conhecimento no coração deles. Isso estava no seu coração. Prabhupada nunca quis dizer. Você pode pregar de uma maneira errada é. e destruir a si mesmo e todas as pessoas. Destruir as pessoas que vão ouvir essa pregação equivocada. Com certeza, Prabhupada Bhaktisiddhanta jamais. Queria, queria arranjar uma pregação equivocada para que o pregador e aqueles que ouviram a pregação sejam destruídos espiritualmente. Se não foi o arranjo de Prabhupada Bhaktivedanta, mas as pessoas pensam: se eu colocar vocês, se eu manipular vocês através do conhecimento, isso pode dar vantagem para quem faz isso. Mas se você tem conhecimento real, você pode prender essa pessoa, você pode pregá-la pelo pulso e dizer: pare de falar mentira. Se você não estiver preparada, não precisa pregar. Cante os santos nomes, faça o kirtana. Mas aqueles que pensam, querem manipular os outros, eles podem dizer coisas incompletas para manipular você. Quem que vai dizer se o siddhanta está certo ou errado? Quem que no ocidente vai dizer ali ah, se o siddhanta está imperfeito? Se as pessoas tivessem realizado o Siddhanta de Prabhupada Bhakti, Siddhanta a filosofia que ele transmitia. Como seria possível que todos os livros estivessem, estejam errados hoje? Por que está tudo escrito errado? Você disse que você é um grande acharya e seus livros foram publicados cheios de erros. Você está distribuindo coisas equivocadas. Você acha que está falando coisa certa, mas você está publicando coisas imperfeitas. E você diz, ah, eu sou o maior pregador do mundo. Prabhupada Bhakti não era tolo. E é por isso que você pode se lembrar. Um associado pessoal de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele pode repetir o Vsidanta Vichar, o fluxo da filosofia perfeita de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas nós demos esse exemplo. Imagine que. Alguém que não tivesse mas, uma boa eloquência, mas que tivesse absorvido todo o conhecimento no seu coração. É, no caso do Sagar Maharaj, quando ele falava, ninguém escutava, porque ele não sabia, ele não era, ele não tinha uma eloquência eficiente. Imagine que houvesse uma assembleia religiosa. Às vezes faziam assembleias e ele ia falar no final e ninguém escutava, todo mundo indo embora. Não é que não era bom, eu não vou falar isso de Shambhava, mas a maneira que ele explicava não era é, fluida, digamos. Era feita de tal maneira que as pessoas comuns não conseguiam seguir. Então eles abandonavam a sua, a sua a palestra. Uma vez a audiência inteira foi embora. E, e ele continuou. E aí um dos seus servos perguntou, Maharaj, todo mundo já foi embora, porque na frente de quem você está falando? O Sagamara respondeu, você é um tolo? Eu estou vendo almas invisíveis aqui. Tem almas no espaço nos ouvindo. Você não pode ver, mas existem entidades no astral que estão escutando. Até os animais e as plantas estão ouvindo. Por que, que você é coisas insensatas. Deixa eu terminar o Harikata, deixa eu falar mais. E eu estou dando Harikata para mim mesmo, para purificar a mim mesmo. Porque você se incomoda? Eu não me incomodo que não tenha ninguém aqui, respondeu Sagar Maharaj, ao seu discípulo. Mas esse mesmo Sagar Maharaj, quando voltou dessa pregação, foi até Prabhupada Bhaksidanta, ah, e Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou sabendo desse fato, e Prabhupada Bhaktisiddhanta mandou seus discípulos glorificá-lo no caminho. Ele mandou eles cantarem o kirtan e dar guirlandas a ele, dê guirlandas para ele, e prestem reverências, porque ele é que está certo. E quando eles se encontraram, Sagar Maharaj prestou reverências aos pés de Lótus. Prabhupada Bhaksidanta, Prabhupada Bhaktivedanta disse... Você é um a prachara, você é um pregador que Sim, não tem desejos. Você é um grande pregador, mesmo que ninguém venha te escutar. Veja, o que, que o Prabhupada quis dizer com isso? Ah, ele tem uma posição de achara exclusiva para o Pada Vá. Ouvir o meu. o um, número 72 de Maharaj falando sobre Prabhupada ou Ouça lá, você vai entender quem é Prabhupada. Maharaj deu uma sequência de aulas sobre a posição de achara de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele está dizendo que a aula 72 precisaria ser ouvida novamente. O tempo está limitado, então. Tente entender o que eu estou explicando. Tente se lembrar e tocar na sua cabeça esses versos desta aula, este Harikata. Tente se lembrar do verso explicado por Pralada Maharaj. личность.